Meu nome é Vanessa, eu faço parte do canal Vitamina Maluca, onde misturamos autismo, surdez e viagens. Hoje voltamos para fofocar, Uou, dona Fifinhação! Hoje vamos falar dos personagens de seriados que eu assisti que eu acho que são autistas. Eu sei que não pega muito bem o autodiagnóstico. Mas ninguém falou sobre diagnosticar personagens, então eu acho que tá liberado. Vamos ver o que que vira? Ah, antes da gente começar, eu vou agradecer a você por estar aqui. Vou pedir para você se inscrever e não esquecer de deixar o seu joinha, porque é a sua inscrição e o seu joinha que ajuda esse canal a crescer. Então, muito obrigado. Ah, eu vou começar com a minha preferida de todos. Quem viu o vídeo anterior, ah, se você não viu, assista. O vídeo da semana passada, o número 54, eu falo dos personagens autistas formalmente diagnosticados de séries que eu assisti. Hoje vamos falar das séries que eu assisti, onde a gente acha que é. E eu sempre começo pela que eu mais gosto, eu não consigo ir crescendo, eu vou do mais legal pro menos. Então, a mais incrível de todas, que eu adoro, adoro, adoro, que é o seriado Bonis, tem a doutora Bonis lá, a Temperance Brennan. Ela é a minha favorita. E ó, eu fui pesquisar para poder falar para vocês um pouquinho melhor sobre a série, e o criador da série falou que fez a personagem baseada num amigo Asperger dele. Então, realmente, tem sim muitas características Asperger. E a atriz, em uma entrevista, falou que ela tem sim características Asperger. Eles têm lá os motivos deles para não terem formalizado o diagnóstico. Ela é uma adulta autista sem diagnóstico, ela é meio sem noção. Ela fala que ela lida melhor com ossos do que com gente. Ela, no seriado, a gente acompanha ela aprendendo a identificar as expressões de raiva, felicidade, tristeza. Ela é super literal, ela não entende sarcasmo, ela tem problemas de interação social, ela tem é, comportamentos repetitivos e obsessivos, que é tudo característica do tempo. E o mais legal é que a personagem ela é super bem construída. E teve um episódio que me marcou bastante, porque eu me vi no seriado. Porque, eu não lembro por qual motivo, mas abriu a vaga para ser chefe lá do laboratório. E ela achou que ela ia ser promovida, porque ela é competente, ela era muito muita competência técnica, parece alguém, né? Mas ela não tinha esse trato com as pessoas. E acaba que vem uma outra, até uma médica, se eu não me engano, que vira a chefe dela. E você vê, assim, a frustração, mas depois ela entende, sabe? É, foi bem legal eu ver aquela situação lá, porque foi a situação que eu passei. Eu tinha muita competência técnica, eu fui promovida, e foi onde acabou que o meu diagnóstico, ele... Pff, saltou os olhos, entendeu? Porque eu não tinha esse trato com as pessoas, e no seriado ela é igual, por isso que eu me via nela. Adorei esse seriado, eu adorei esse momento do seriado, e tem vários outros, os... a vida amorosa dela, é, é tudo bem legal, então super recomendo e vale a pena. A segunda personagem minha favorita é The Bride, que é a ponte, e a personagem é a Sônia. Também é uma mulher, é uma detetive, ela é totalmente desplugada, assim. No seriado ela tem o diagnóstico de savantismo. Tem uma conversa lá onde um dos colegas dela de trabalho fala que ela é uma savant de uma forma pejorativa. Mas na real, quem entende de autismo e assistir o seriado vai ver que ela é autista, na verdade. E o engraçado é que fica assim, bem patente, a falta de trato e traquejo social dela, porque o parceiro dela acaba virando um, um policial mexicano, que é todo, sabe, pura simpatia, é bem, é bem legal para assistir, muito, super vale a pena. E um dos primeiros episódios, assim, já tem uma, um, a relação dela com o sexo que é totalmente diferente do esperado, e também tem uma parte que eu achei bem legal, porque ela vê o parceiro lá, o policial mexicano, conversando com a mulher durante o expediente. E ela acha estranho, ela fala assim, meio algo tipo, mas ela não sabe que você está trabalhando, entendeu? E eu acho engraçado isso, porque eu nunca tive por hábito ficar interagindo no telefone, ou mesmo por mensagens com meus familiares, entendeu? Eu achava que quando eu estava no trabalho, eu estava no trabalho, quando eu estava com eles, eu estava com eles. E hoje em dia não, hoje em dia eu já consigo, quando necessário, responder ou quando necessário tentar o contato com eles, em especial pelos aplicativos. A terceira ela é maravilhosa, esse pódio tá incrível. A terceira personagem é também uma mulher e se chama Marta Masters, é do seriado House. Ah, eu amei! Ela apareceu na sétima temporada, eu super me identifiquei com ela, totalmente certinha. Ela quer seguir a regra, ela quer seguir a cartilha, ela quer fazer tudo certo. Nem que isso custe qualquer coisa. Então ela, imagina ela com o House, que todo mundo conhece o House, Dr. House. Ela não mente, ela segue as regras, não as regras dele, mas as regras que são as regras reais. E eu me lembrei aqui também, na época, primeira obra, eles queriam porque queriam uma vez que eu fizesse uma apresentação com umas informações que não eram reais. E eles sabiam que se eu soubesse que não eram reais, ele, eu não ia fazer, porque eu... eu eu sempre fui meio radical, 880, certo e errado, entendeu? Então, daí o que, que eles fizeram? Eles armaram todo um esquema de e-mails falso para poder imprimir com as informações para mim fazer a apresentação. Só que o que eu fiquei bem chateada na época é que depois que eu fiz tudo e depois que ocorreu o evento, a pessoa chegou para mim e falou que eu tinha sido meio que usada, entendeu? Falou a verdade, falou que eles me enganaram, que eu tinha caído tipo um pato e que tudo aquilo não era verdade. E eu fiquei, tive que ficar quieta. Na verdade, eu não tinha nem com quem reclamar, entendeu? Mas pra você ver o nível do quanto seguir as regras, às vezes impacta as outras pessoas a ponto delas mentirem, manipularem para conseguir o que precisam de você. É triste, mas nessa vez eu caí feito pato mesmo e não tinha como eu ter descoberto. Hoje em dia eu sou uma pessoa mais ligada, mas no serviço público é tudo mais fácil, porque você segue a regra, a lei, ao pé da letra ali certinho. Então eu me encontrei no serviço público e super indico aos outros autistas, porque pelo menos a gente tá do lado certo da força. O quarto personagem que eu mais amo... Bazinga, Sheldon Cooper, óbvio, ah, eu amo esse seriado, eu amo esse seriado, eu lamento que ele tenha acabado, o Sheldon ele não foi diagnosticado, apesar dele ter, de, de sempre falar que ele foi levado para avaliação, mas para mim ele é muito autista para o meu gosto, ponto, não tem outra explicação, é autista, ponto. Eu acho também que eles evidenciam as características do autismo. Porque, gente, na real, a nossa interação com o mundo real é óbvio que causa angústia e frustração. Mas se você olhar pelo lado cômico, meu, tem muita coisa que a gente dá risada. Eu escolho dar risada e eu acho que a veia cômica de ser uma autista no mundo, meu é evidenciada pelo sucesso do personagem e do seriado. Dá pra dar risada. Então, meu, em vez de a gente ficar sofrendo, vamos rir um pouco, tá bom? A nossa inadequação, ela pode ser alvo de muitas e muitas e muitas risadas. E vocês sabem que eu sempre escolho dar risada, aqui no canal mesmo. Eu prefiro contar a história e achar um jeito de achar ela engraçada do que ficar escolhendo a lamúria e a, o sofrimento. E sobre o Sheldon Cooper, eu vou falar bem na real. Eu me identifico com muitas atitudes dele. É óbvio que eu não me identifico com todas. A gente nunca vai se identificar com todas, de ninguém e nem de nenhum personagem porque cada um é o único e resultado da sua própria história. Mas tem vários momentos ali onde, pá, eu me vejo. Agora, a quinta, tempo, a quinta personagem ainda desse seriado. Sim, sim, sim. Eu acho que a mãe do Leonard, a doutora Beverly, sei lá o quê, tá aqui do lado. Eu acho que ela é. Gente, eu acho que ela é, que ela totalmente é. Muito. E o mais engraçado, aqui do, na playlist autista quando a gente, um dos capítulos fala da questão da importância da gente se ver no outro. O que para mim reforça a ideia que ela é autista é a identificação que ela tem com Sheldon. Ela se vê no Sheldon, Sheldon se vê nela e a gente vê que eles têm uma interação super coerente e legal e o Leonardo até acaba sobrando. Por quê? Eu acho que é por causa dessa identificação, um se ver no outro. Ela tem muitas outras características, se a gente for pensar. Ela é muito direta, ela é super focada, ela é tipo destaque na profissão dela, o que geralmente autista acaba sendo. Ela é muito seca na dela e ela não expressa muitas emoções, se a gente for prestar bem atenção. Nosso sexto personagem, ele é o... É o Walter do Scorpion Lembra? Eu falei do pequeno Ralph do, Que eu achava que é laudado Não sei ainda se é ou se não é Mas assim, o legal desse personagem É que a gente vê ele tem dificuldade na interação social Ele não percebe Quando ele percebe, ele não consegue agir de acordo E vira meio que caos Então assim, ele é um gênio Porque lá no seriado fala que ele tem um QI maior que o de Einstein mas assim, ele é o um caos, o um caos no relacionamento. E a gente acompanha isso e vê muitas atitudes, mas muitas, muitas, muitas, bem autísticas. Meu, se você assistiu algum desses seriados, deixa aí no comentário o que você acha. E o interessante é que eles sabem que eles têm essa falha e essa equipe acaba contratando a Paige, que era a garçonete mãe do pequeno Ralph, Pra poder ser o elo de ligação da equipe com o mundo, entendeu? Ela é a ponte, porque ela entende as pessoas neurotípicas e ela acaba entendendo eles. É bem legal, super vale a pena, eu recomendo. Sheldon de novo. Tem o seriado Young Sheldon. Gente, eu adoro esse seriado. Lá o Sheldon ele é devidamente como merecido o protagonista e a gente vê uma criança meio perdidinha e bem autista, então, meu, super recomendo, super, super, super eu adoro, e eu acho do Young Sheldon, o que eu mais amei o episódio, é spoiler, é spoiler gente, mas assim, eu vou contar de mim ele tinha dificuldade para entender e interagir com as pessoas, e o que, que ele faz? Tá, o que todos nós fazemos, eu acho, no geral buscou um livro, informações concretas sobre o processo, e ele acaba lá, aquele pirralhinho na biblioteca para ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu li esse livro, eu acho que vale a pena, porque tudo que é informação acrescenta, e a gente tem sim que ter esse esforço de tentar interagir no mundo. Eu sei que a gente não vai virar neurotípico, mas a gente pode aprender as regras para viver melhor, lembra? Tem um vídeo que eu falei mais ou menos sobre isso, onde eu falo de se a gente mudasse para a Rússia, é óbvio que a gente ia ter que aprender os costumes, as línguas, as tradições daquele país. A gente está no planeta errado, a gente precisa aprender as regras, costumes desse planeta. E para isso eu acho que livros são muito legais. Esses são os personagens que eu acho que são autistas e que estão em que eu assisti. E se você chegou até aqui, muito obrigada. Muito obrigada por não me deixar aqui falando sozinha. Não esquece de se inscrever, de deixar o seu joinha. E se você gostou desse vídeo ou gosta desse canal, meu, me ajuda. No, na descrição tem o link para compartilhar, aqui embaixo também tem o compartilhar, compartilha com todo mundo, em especial com a tia do zap, fala para ela tia, vamos dominar o mundo, tá bom? Uma vida boa, leve a todos e cheio de seriados, tá bom?